bande guru padad dandam bhakta vinda Sri chaitanya pravum bande nitam ananda sahoditam Sri nanda nanda nanda nanda radhika carna gopi jano vinda bansha kalpataru vishch ke pasindu vishch aditang pangvuni bhavishna vibhu oh namo namah mukankaroti vachalang pangunglang hai yatki patam hang bandhe parama madavam brinda vito sile vipya vike Shna bhakti padhidevi shatta Narayana namaskritta naruncha ivanarottamam Deving svarasvati vsam tato jayo mudire Ankirita ne krishna kathu podeshe Gauriya patrasho prakasanecha Sadhanurakta guru bhakti yukta bhakti pramodaaksh jagod bhrnu dhayam sadapadihavagnam abhishto duham padam siva saranyam vitaktiham vanto pal bhava dipuutham bandhe mahapurusute charuna rbindham yatpada pallava nakha chanda Vispura-jeita-kima-piga-baudu-sva-dar-je Purna-nuragra-sa-sagra-sa-ra-murti sa ra adhika mai kada caitanya ananda gada dhara sivasadhi gaura bhakta binda Sri kishna caitanya prabhu ananda Shri Adjaita Gada Dharo Siva Bhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Rama, Rama. Aja anulam mito bhujokanu ka ha kamula ha Visham baru palu bande jagat priya, karo, karuna Hari Krishna Hari Krishna Krishna Krishna Hari Hari Hare rama, hare rama, rama rama, hare, hare. Namami gangi tabapa dupankajam Surah surair bandito ho dibharupam Muktin ca muktin ca dadasinettam Babanurupe sadanarana naranam Ganga taranga ramani ajata kalapam Goudin bhagam rabibushi tovam vagam Nara yanopiya shanatham Bhagisa Jusho Lakshmi Jasya Jasya Siddhai Sambhi Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari. Nidraya hi atnaktam, bebaein chava bayo. Divaach arth rajan kotumb harine Nidraya riyate naktam vyabaye na cabaayo divaca arte haya rajan kutumb bharanee na ba. Gordio Shri Shri la Siddhanta Saraswati Goswami Prabupada. Prabhupada Paramahamsa Jagat Guru Guru Universal disse yes. okay. que quando Devemos tentar. aonde iremos quando abandonaremos o nosso corpo material. Shri Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse, Depois que deixaremos este corpo, para onde iremos? Qual condição receberemos? Ao viver, nós devemos conseguir responder esta pergunta, estas perguntas. Enquanto estamos vivos neste corpo, devemos nos perguntar aonde iremos nesta condição. Nesta condição, temos que descobrir estas respostas. Caso contrário, nossa vida será inútil. No Bhagavatam está escrito, no Chaitanya Charitamrita também está escrito. Se você não se faz essas perguntas, se você não se pergunta quem é você? Por que você nasceu? Qual é a sua relação com este mundo? Isso aqui é tudo ou existe algo mais depois desta vida? Nós precisamos nos perguntar estas perguntas. O Vedanta também afirma a mesma coisa. O Vedanta diz Atato Brahma No Bhagavatam, nós temos que encontrar estes mantras, estes versos. Esses mantras dizem o que devemos compreender sobre a existência. Sanatana Goswami, por exemplo, pergunta para o próprio Mahaprabhu, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Essa é a pergunta principal da literatura védica. A única literatura que responde de maneira ampla todas estas questões. Quando um homem nasce, quando uma alma nasce, ele é forçado a atravessar três tipos de obstáculos de sofrimento. Ele tem uma insatisfação dentro do coração. Por que nós somos insatisfeitos? A pessoa se sente sem paz, insatisfeita. Adhidáivica é um outro tipo de sofrimento. É o sofrimento que nós recebemos pelo fato de que o mundo nos faz sofrer, as outras pessoas nos fazem sofrer, as outras almas nos colocam em xeque, em situações complexas. Então, Adhidáivica é o terceiro sofrimento. É aquilo que a natureza Semideuses causam. Então, o terremoto, o tsunami, o maremoto, o inverno, a chuva que arranca o teto da casa, a explosão do vulcão. As pessoas estão dormindo às vezes e acontece um terremoto e elas nem sabem que estão para morrer. Então, a adhedéivika, e adibáltica. Então, ao observar a dolorosa situação deste mundo material, o resultado final desses desfrutes materiais que eles não nos levam a nada. Se você consegue alcançar um nível de desapego, você consegue se perguntar essas perguntas, você consegue fazer essas perguntas. Atato a pergunta original, né, o primeiro verso do Vedanta Sutra, que significa, então, tendo entendido tudo isso, Uh, o que podemos entender além? Uh, o que existe além da matéria? Atatubrahmajigyasa significa... Então, agora vamos falar do brahman, do espírito. Uh, esse primeiro verso do, do Vedanta Sutra significa, você entendeu até aqui? Muito bem, agora vamos falar sobre o que é espiritual. Então Maharaj estava falando de adiatmica, adidevica e adibáltica. E olhando para esses sofrimentos, nós vamos é, chegar a esta pergunta: qual é o significado, então, de tudo isso? Ontem Maharaj estava falando de Guru Tattva. Qual é o significado do Vartma Pradhaan, aquele que diz: você está indo na direção errada? Krishna é Deus, ele está deste lado. Depois você recebe o Diksha Guru. O Diksha Guru, ele depois ele vai nos levar ao Shiksha Guru. Depois de receber Diksha do Guru Padapadma, do Vaishnava dos Pés de Lótus, se você desenvolve Sambandha Gyan, você vai descobrir a sua relação com o Senhor Supremo, o significado de Maya. Todas essas relações. Então, no Gita, lemos este verso. Sambandha significa nossa conexão com Krishna. E ao cantar os santos nomes, aos poucos, o próximo passo é o fato de que os Anarthas vão se diluindo, vão indo embora. Então, às vezes pode acontecer que o Diksha Guru seja Shiksha Guru, como no meu caso, Vartma Pradar Shaka Guru de Shambhava, Diksha Guru, Harinam é, Shiksha Guru e Vesh Guru, é, o Guru que deu o hábito para Maharaj de Babazi. Todos esses serão o mesmo Vaishnava, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Então, por exemplo, caso você tenha um guru que. É, Para você tomar Shiksha de alguém, você precisa descobrir que a bhava, a emoção no coração do Diksha Guru, tem que ser a mesma no coração do, do Shiksha Guru. Hum? É por isso que eh, nós buscamos né, alguém que tivesse o mesmo siddhanta e o mesmo amor pelos Vaishnavas que Gurudeva tinha, e nós encontramos isso em Shambhava. Então, aquele que nós vamos aceitar como Shiksha Guru, como guru instrutor, Shiksha significa instrução. Nós temos que saber se ele me respeita, o meu Guru Pada Padma, ou não. Então, se ele não tiver respeito pelo meu Guru Pada Padma, eu não posso aceitá-lo. Porque os ensinamentos do Shiksha Guru, eles devem ser favoráveis em relação ao Diksha Guru. Quando ele me ensina, ele me dá inspiração para servir o meu Diksha Guru ainda mais ainda. Se eu ignorar meu Diksha Guru, tudo vai por água abaixo. Então, está escrito no Chaitanya Charitamrita que a glorificação... Em outros manuscritos também está escrito isso, mas, especialmente no Chaitanya Charitamrita está escrito que a glorificação do Shikshaguru e do Dikshaguru são a mesma. O Prabhupada disse, o Balaji Maharaj que Balarama se manifesta como Diksha Guru e também ele se manifesta como Shiksha Guru. Então, está explicado isso. Mas se você entende que todos os Vaishnavas estão presentes no Diksha Guru e no Shiksha Guru, se eles tiverem realmente respeito por todos, a primeira coisa que nós prestamos reverências no, no, no, quando entramos no templo, vamos supor que Prabhupada Bhakti Nataka estejam lá. Para quem que eu presto reverências primeiro? Como eu recebi conhecimento sobre Krishna para o Guru Padapadma, a primeira coisa eu tenho que prestar reverências para o meu Guru Pada Padma, depois para Bhaktisiddhanta. E para Bhakti Nodataka. Caso contrário, seria uma forma de alpinismo, não? A gente vai pular o Guru. Então as pessoas queriam prestar reverências para Goranga Mahaprabhu primeiro. E ele corrigia elas. Não, primeiro preste reverências para Nityananda. Essa é a regra. Então, o Vartma Chakaguru Guru vai dizer, olha, é para lá, veja. O conhecimento está nessa direção. Você recebe uma pista. Esse é o Vartamapradashaka Guru. E depois o Diksha Guru. Às vezes o Diksha Guru é o Shiksha Guru. Pode acontecer. Mas pode acontecer eles serem separados, duas pessoas diferentes. O que é que nós estejamos aprendendo do Diksha Guru do Shiksha Guru? Mas existe um outro Guru que está explicado no Shaitan Charitamrita. Você deve se lembrar desse ponto. Se Krishna dá a misericórdia para alguém, Krishna. Nos dá, nos dá misericórdia através do Vaishnava, do Guru e do, e do Guru que está dentro de nós. Se Krishna nos dá misericórdia para alguém, Ele vai abençoar a pessoa através do Guru vivo e do Guru que está dentro de nós, do Paramatma, do Chaitya Guru. Então, nós recebemos misericórdia do Guru Pada Padma, do Vaishnava dos Pés de Lótus que está diante de nós e do Paramatma. Porque Krishna não vai dar misericórdia diretamente. Krishna não dá misericórdia diretamente. A misericórdia é mediada através de, do Guru Antaryami, do Guru que está dentro de nós. É aquele que conhece o passado infinito e o futuro. Ele não sabe só o que você fez ontem. Você se lembra, ah, eu lembro o que aconteceu na minha infância. Ah, minha mãe falava assim, meu pai falava assim. Mas Antaryami Guru, Paramatma, ele sabe todas as suas vidas. Onde, de onde você veio, de quais vidas você atravessou, quais corpos você teve. Por isso ele é chamado de Bhagavan, ele é Deus, ele tem todo o conhecimento. Então esse Paramatma que está sentado no seu coração ou no seu chakra da coroa, ele vai lhe dar uma inspiração. Às vezes você vê que você quer fazer alguma coisa que é boa, e você sente uma inspiração. É o Chaitanya Guru que está te inspirando para fazer aquilo. Se o Chaitya Guru está ignorando você, se ele não está satisfeito com você, mesmo que você take diksha e shiksha de um Vaishnava puro, você não obtém sucesso. Porque seu poder de realização também depende da opinião do Paramatma. Né? Ah, nós podemos amadurecer as instruções dos Vaishnavas no nosso coração através da misericórdia do Chaitya Guru, do Paramatma. E aí sim você realiza o que você ouve do Shiksha Guru e do Diksha Guru. Há como uma sociedade entre esses gurus: o guru que está na frente e o guru que está no nosso, no nossa, no, dentro de nós, né? no nosso chakra da coroa. Maharaj explicou recentemente. A função do Chaitya Guru é nos ajudar a avançar através da misericórdia do Vaishnava puro. O Shiksha Guru vai nos explicar como fazer, como levar adiante a vida espiritual. O Shiksha Guru, não pode, você não pode aceitar um Shiksha Guru que não tem fé nos pés de lotes do meu Guru Pada Padma, é proibido. Então, usualmente, você deve pedir permissão ao Guru Pada Padma. Posso ir ouvir aquele Vaishnava muito exaltado? E o Guru, o Diksha Guru, deve dar permissão. Se o Vaishnava é realmente exaltado, é dever do, do Diksha Guru dar essa permissão. Se um Shiksha quiser que você abandone seu Diksha Guru, Vai é dizer, não, faça o meu serviço, não sirva mais seu Diksha Guru. Hum? Isso não, não está correto. Mas prestem atenção, às vezes pode acontecer que o Diksha Guru não seja uma alma que alcançou a perfeição. Ele não seja um Vaishnava puro. Pode ser que ele seja um Madhyamadikari, ou seja, um guru intermediário. Pode ser que nós tem Uma pessoa pode ter tomado Diksha de um Vaishnava. Que não está no nível mais alto, ele está no nível intermediário. Mas vamos imaginar que. É, então, nesse caso, nós temos que. Nos, nós somos, é, nosso dever é nos, nos render a um Vaishnava ainda mais elevado, como Shiksha. Às vezes pode acontecer que eu tomei Diksha e o Guru foi embora. O que fazer? Eu vou ter que procurar. Quem meu Guru Maharaj amava. Eu tenho que aproximar aquele Vaishnava que respeitava meu Guru Pada Padma e que dá principalmente o mesmo ensinamento. Tente se lembrar disso. Você, de qualquer forma, não vai ter conexão com o Absoluto True, Tansar e Lama, pelo seu Gurudev. Porque o seu Gurudev, antes de você chegar à maturidade, Antes de você alcançar a sua maturidade, vamos imaginar que o Guru se foi. Então, você tem que, um, você tem que procurar um, um Vaishnava muito elevado, que tenha conhecimento profundo, que tenha feito grandes serviços ao Guru Varga e que tenha respeito e amor pelo meu Guru Pada Padma. E Você se conecta neste mundo transcendental através do guru parampara. Então dessa maneira você se reconecta. Prabhupada nos ensina isso e nos explica que o guru parampara às vezes tem algum tipo de interrupção. Prabhupada explicou, existem centenas de documentos que explicam que o mantra o Diksha Parampara, então, a sucessão discipular que vem através da transmissão dos mantras, da Diksha, às vezes pode se quebrar. O verdadeiro parampara, segundo Bhaktisiddhanta Prabhupada, é um parampara afetivo que passa através da shiksha, através do coração. Às vezes, por exemplo, não é o parampara, não passa de quem deu Diksha para quem, e sim de quem deu shiksha para quem. O mantra parampara, o parampara ligado à iniciação dos mantras, às vezes pode se quebrar. Então, por isso que Bhaktisiddhanta falava de Bhagavat Parampara, ou seja, o um parampara de devoção. Então, a mesma devoção mantém o parampara aceso, não só a conexão dos mantras. O que você quer fazer com os mantras? Você tem que se estabelecer em Bhagavad Dharma, como amar o Senhor Supremo. Esse é o ponto vital. Então, se você consegue entender qual é o Bhagavata Parampara, qual é o Parampara ligado à devoção, não o Parampara ligado aos mantras da iniciação. Então, dessa maneira, nós chegamos a Arada Krishna. Então, Maharaj fez uma, uma linha de Vaishnavas associados ao Shaitanamaha Prabhu ele diz que o nome de Narottama Das Prabhu ele é o próprio Nityananda. Então, se você, às vezes, pula o nome de Srinivasacharya, que era um associado de Narottama. Se você pronuncia o nome de um Vaishnava, os seus associados também estão contidos, pois eles são o mesmo Tattva. Eles têm a mesma conexão. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta vai nos explicar que o parampara é um parampara de devoção no coração, e não só de iniciação através de mantras. Muito bem, nós entendemos, já analisamos o fato de que receber a misericórdia de Krishna não é assim tão fácil. Krishna Baro Dayamaya Kori varu jiva Quando nós cantamos para prachada, você se esqueceu? Você pronuncia, mas você não se lembra o que significa. Todo dia você canta. Krishna Bara Jiva jai, Só prachada na Dilobai. Se Krishna é yamaya, se ele é o sol da misericórdia, se ele é a fonte de toda a misericórdia, como é que nós podemos dizer que ele não dá misericórdia? gente na Charitamrita também está escrito. Raya Ramananda Sangha. Raya Ramananda Sangha está escrito no diálogo entre Mahaprabhu e Raya Ramananda. Então lá está escrito. Se algum tolo demanda algum dinheiro alguma propriedade de Krishna o que acontece? Nós sabemos pelo Bhagavad Gita você não lembra desse verso? Quem faz bhajana de qual maneira? De acordo com, com a maneira como, como meu devoto me adora eu retribuo Lembra se desse verso? Eu retribuo a pessoa de acordo com o nível de adoração que ela tem por mim, diz Krishna. Krishna é muito inteligente, ele retribui, e às vezes ele paga a pessoa. Por que que significa isso? Que Krishna dá bênçãos materiais antes de dar bhakti. Então se a pessoa se satisfaz com bênçãos materiais, ele não dá bhakti. Por quê? Porque se ele der bhakti, e Krishna vai ser regulado por aquela pessoa. Hum? Então ele vai filtrar os devotos sinceros dessa maneira. Ele só vai dar bhakti àqueles que não querem coisas materiais. E o que, que significa Krishna, que Krishna não é capaz de nos repagar quando servimos como um brajabasi? Significa que aquele nível de amor dos brajabasas é tão elevado que Krishna não tem como nos retribuir, então ele não vai tentar nos comprar com bênçãos materiais. Espero que dê para entender isso. Então, nos, Krishna não pode retribuir, ele não vai poder dar nada para quem o ama no nível das golpes no nível dos brajabasas. Ele vai dizer para as golpes não é? Que o amor de vocês seja o pagamento. Isso não significa só que ele não é capaz de retribuir o mesmo nível de amor, mas significa que ele não vai dar coisas materiais mais para aquela pessoa, para tentar pará-la no processo de Bhakti. Se alguém quer dinheiro, propriedade, alguma coisa para Krishna, diz Raya Ramananda. Se alguém pede isso para Krishna, Krishna diz, olá, que tolo. Ele quer dinheiro e propriedade de mim. Está escrito isso. Krishna fala remurko, hey, murko, que significa tolo em sânscrito. Eu posso dar o néctar da, da eternidade e essa pessoa quer o que? Um apartamento? Se eu der, eu posso fazer lo esquecer o que ele quer, as propriedades que ele quer. Porque se eu der uma gota de néctar para ele, ele vai mudar de ideia. Krishna é muito inteligente, ele não vai dar Bhakti então, para qualquer um tão facilmente. E se ele der Bhakti, ele dá muito teste, antes de dar algum, uma gota de Bhakti, Krishna vai fazer muito muito teste. Quando você vai comprar um, um, um vaso de, de cerâmica, você tem que bater no vaso, né, para saber que não tem nenhuma rachadura. Então ele faz tuk tuk tuk. Se ele tiver rachado, ele faz tek tek tek. Aí é aquele você não pode comprar, né? Se ele fizer um barulho mais profundo, aí sim ele não tem rachaduras e esse você pode comprar. Cristina bate na gente até o último minuto. Você vai, ele vai te testar tanto que você vai dizer eu falhei. Mas assim, se mesmo assim você resistir, achando que tenha falhado, aí ele fala, então agora venha até mim. Então no Chaitanya Charitamrita, no Raya Ramananda, Sambhada, no diálogo entre Mahaprabhu e Raya Ramananda, Krishna diz, é tolo aquele que quer coisas materiais. Big I know what to do, not to do, eu sei o que fazer e o que não fazer. Por que, que eu preciso dar propriedade para os tolos para que eles encontrem com problemas? Eu vou arranjar uma situação para que ele não tenha tantos problemas e sinta atração pela minha Swarupa através do Vaishnava, do Guru do Vaishnava, do Harikata. Para que ele possa sentir atração pelo Senhor Supremo, através do Harikata dos Vaisnavas puros, e assim ele vai esquecer o desejo de ter propriedades, como Dhruva Maharaj, no passatempo de Dhruva Maharaj, ele queria ser o rei do mundo, mas depois quando ele vê Vishnu, ele esquece tudo isso, Krishna diz ei murko amibhigho, por que eu vou dar propriedades para os tolos? se isso vai amarrá-los ainda mais na matéria. Eu posso dar o néctar dos meus pés de lótus e fazê-lo esquecer, para que ele não deseje mais propriedades materiais. Então, Krishna não vai dar Bhakti para ninguém e depois você lê que Krishna também gosta de dar bhakti, como é que nós harmonizamos isso? Propada Bhakti Siddhanta vai dizer, essa é uma ótima pergunta, na verdade Krishna observa o coração dos devotos, o que ele observa é o coração, se aquele determinado devoto é um trapaceiro, se aquele devoto é um trapaceiro, ele quer fazer serviço do Senhor para receber tesouros e propriedades, não me fama, a posição. Então, Krishna vai trapacear essa pessoa. Tente harmonizar isso. Quando Krishna observa que um devoto é trapaceiro, o motivo é que Krishna. Krishna na verdade quer, ah, essa pessoa não quer me dar nada, a Krishna vai descobrir. Essa pessoa quer coisas de mim, ah, então eu não vou dar nada para ele. Então, mas o contrário, quando Krishna percebe que aquela pessoa não quer nada, o coração dele é simples. Ele é um tolo, ele quer uma coisa ou outra. Que nem uma criança fala, ah, me dá isso ou aquilo. Me dá a lua, como as crianças pedem para o pai. Mãe, me dá a lua. Ramachandri e Krishna, eles falam ao mesmo passatempo, quando eles são crianças. Ele fala, pai me dá a lua para mim, a mãe fala, para, tá, peraí, já, já. <risos> então, então, Maharaj está fazendo uma divisão, né? Tem gente que chega no conhecimento porque quer coisas, e tem gente que quer coisas porque é boba, mas não tem o coração trapaceiro, o coração não está trapaceando ninguém. Mas não tem. Pode ter uma contaminação pequena, mas não tem kapatbhav. Ou seja, uma emoção de trapaça. Nesse caso, Krishna observa e diz, ah, tá bom, eu vou ajudar essa pessoa. Deixa aqui. Porque o coração dele é bom. Então por que, que eu vou dar propriedade para ele? Deixa eu dar para ele o que eu quero. Eu vou dar néctar para ele dos meus pés de lótus. Então ele corrige a tolice. Mas ele não aceita trapaça, ele não aceita que a pessoa tenha um interesse. Krishna quer dar sempre mukti, ele pode dar liberação. Você não quer mais nascer, tá bom, mas o devoto não quer parar de nascer. O devoto não quer parar de nascer. Para que eu vou querer parar de nascer? Me dê serviço, eu quero o seu serviço eterno. Eu não quero me dissolver no Brahman. Se o Senhor Supremo vai dar alguma mukti, todos esses tipos de liberações, os devotos falam, não quero. Eu quero só o seu serviço. Então, existem diferentes tipos de mukti. Existe a mukti que nos dá a forma idêntica de, a Krishna. A Krishna não, a Vishnu, né? Tem a mukti que nos dá a, a mesma, morar no mesmo lugar em que Narayan mora, né? ou ter as mesmas propriedades que Narayan tem. Mas desiste aquela que é nos unir, entrar no, no corpo do Senhor Supremo. Existe essa mukti, se é, é, dissolver no Brahman. E você vai deixar o corpo e sua alma vai mergulhar na forma impessoal do Senhor, no Brahmajyoti, no oceano de brilho. Então, por exemplo, quando, quando Krishna decepa o pescoço de Shishupala, a alma dele, como uma estrela, sai do corpo dele e entra nos pés de lótus de Krishna. A atma é como um fóton. O seu corpo não é a alma. A sua alma está dentro do seu corpo. E essa alma pode mergulhar no Brahman. ou nos pés de lótus de Krishna. Ele pode dar isso, mas isso não é uma coisa que ninguém deve desejar. Eu estou tentando discu discutir essas coisas de acordo com a misericórdia dos Vaishnavas. São coisas muito importantes. Nós nunca devemos desejar esse tipo de liberação. Nós falamos ontem sobre como o Deus do Sol vai dar doações para tudo e para todos. Ele abençoa todos. Com a ajuda do Sol, Ele transporta a água e distribui a água. O sol não pega água para si. Ele simplesmente movimenta a água e distribui para toda a terra. Então, dessa maneira, o sol nos ensina que depois de dar alguma doação para alguém, você não deve pedir nada em retorno. Mesmo que você dê uma doação material, o que dizer de uma doação espiritual? Mesmo doações materiais, você não deve ter interesse pessoal a dar alguma coisa. Se você dá, você dá. Mas as pessoas pensam, eu estou dando do, hein, do, do, alguma doação, então eu quero alguma coisa em, de volta. Então, o Senhor Deus do Sol nos ensina. Ontem, o sol é um grande doador e no mundo material também existem pessoas que dão doação sem interesse. Maharaj falou deste rei que dava até as próprias roupas. Esse tipo de doação pode ser vista. Bali Maharaj, por exemplo, Você pode pensar que a doação de Bali Maharaja é muito boa. Ele queria dar um continente, um país, para, para Vamana, Vamana, Deva. Por que você vai ficar com três pastos de terra? Não dá nem para sentar. E, e Vamana diz, eu quero isso. É isso que você vai me dar? Bali Maharaja achava que ele era um doador. Tente entender. Quando um doador faz alguma doação com esse conceito, que eu sou um doador, eu estou dando algo, então a sua doação não é perfeita. Por quê? Porque existe falso ego ali. Ah, eu sou o doador, eu tenho essa propriedade. Isso é um falso ego, porque ninguém tem nada. Nem o seu corpo você pode levar. A mente pode ir junto com você, porque ela vai no corpo sutil, mas mais nada disso você leva, nada além você leva. Então, para quebrar esse tipo de concepção de que alguém possa doar algo porque a pessoa tem uma propriedade, para quebrar esse tipo de falso ego, Vamana nos dá esse seu passatempo, ele demonstra isso, que Vamana não tinha nada. Ele toma tudo que ele tinha de Bali, não com os três passos. Ele dá um passo pequeno, um passo que engloba, ele fica gigantesco e dá um passo que engloba todo o universo. E o terceiro passo, ele põe, ele de pergunta para Bali: Agora, já que eu dei um passo do tamanho do universo, onde eu vou dar o terceiro passo? Ele diz: Sobre a minha cabeça, Senhor. E ele põe o pé sobre a cabeça de Bali. Então, é tudo de Krishna. Nós não podemos dizer: Isso aqui é meu, então eu vou doar isso aqui. Então, eu sei que você quer propriedades, que você tem talvez uma casa, uma terra, mas o que quer que você tenha feito? Tudo que você coletou, você tirou do mundo material. E você deve devolver. E você deve pagar isso de volta. Você não pode carregar nada, não é? Então, dessa maneira, Bali Maharaj compreende isso através dos passatempos de Vamana. Vamana Deva, um avatar de Krishna. Então existe um doador, uma pessoa que é um grande, que fazia grandes doações, ele está descrito no Bhagavatam. Ele dava vacas todas ornadas em ouro, com chifres ornados em ouro, cheias de, de colares. Ele dava milhões de vacas para os brahmanas de presente. Não dá nem para calcular o que ele dava. Mas ele faz um erro Que erro ele faz? Ele não sabia Ele dá uma quantidade de vacas para um brahmana né? E por, por acaso a vaca, Uma vaca Da manjedora da fazenda de um, de, Da terra de um brahmana né? Ela escapa e vai parar na, na Goxala de um outro Brahmana e esse outro Brahmana fala não, essa, aqui, essa vaca era minha aí eles vão discutir não, essa vaca era minha ela estava na minha Goxala não, ele deu para mim um monte de vaca também essa aqui também é minha porque o rei tinha dado vaca para os dois e eles vão brigar e finalmente eles querem achar uma solução eles vão até o rei Nigaraj essa é minha vaca, ela saiu da goxala e foi para na, na goxala dele. Então você deu ordem para mim que ele me devolva a minha vaca. Não, não, não o outro Brahmana. Essa vaca é minha. Ela sempre foi minha. Nigaraj estava num problema. Não tinha nenhum documento. Nós precisamos de documentos é para poder lidar com essas situações, não? Os documentos são necessários por isso. O Maharaj vai fazer uma parêntese. Ele se lembrou de uma coisa que ele aprendeu quando ele era criança. Uma vez, duas mães estavam brigando. Esse menino é fi esse filho é meu, não, ele é meu filho. E como isso aconteceu? Uma mãe, ela tinha dado à luz. E esse menino, por alguma e razão, ele foi forçado a ir para outro lugar. Ele ficou com aquela outra mãe. E essa mãe adotiva cuidou dele. E quando ela reconheceu o filho e disse, esse filho é meu, ela não quis dar. As pessoas se movem, mudam de casas. E ninguém pode dizer quem que pode dizer esse filho era filho dessa, esse aqui era filho da outra. Então houve uma grande briga. Elas vão até o rei. Então eles explicam isso para o rei. Esse filho é meu? Não, esse filho é meu. E o rei está num problema, como é que eu vou resolver isso? Como resolver isso? O rei pensa, ok. O rei decide, vem amanhã, eu vou resolver um problema. Então no dia seguinte eles voltam, dá o menino para mim. Por que? Dá o menino aqui. O rei pega o rapaz, Pega uma espada. Vocês dois estão brigando por esse menino. Eu não tem alternativa. Eu posso cortar ele em dois pedaços, aí eu dou metade para cada uma. O que fazer? Então eu vou cortar a metade dele e dar uma metade para uma e a metade para outra. E a mãe genuína começou a chorar, Não, não, não, não, não. não. Ele não é meu filho, dá para ela." E o rei fala, você é a mãe, você é a mãe. A outra mãe não tinha amor pelo filho, então ela não ficou chocada. O rei disse, sim, eu sei, agora eu sei, esse é seu filho. Mas nesse caso, Nigaraj está num problema, porque que, que ele, como é que ele vai resolver isso com a vaca? Ele diz: Eu dou 100 vacas para você, para cada um de vocês, por conta dessa vaca. Não, eu quero essa. Eles respondem: Que problema? E ele não podia resolver o problema. O problema é impossível. Nenhum dos dois brahmanas desistia da vaca. Ele falava: Eu troque essa vaca por 100 vacas. Não, eu quero essa vaca. Os brahmanas... E o rei estava muito triste. E os brahmanas ficaram com o coração pesado. E isso afeta, afetou o rei. Se um brahmana, se um vaishnava fica com o coração pesado, você tem que sentir a reação. Se você provoca dor no coração do vaishnava, você vai ter que receber uma reação em relação a isso. Então, depois que esse rei abandonou o corpo, ele teve que nascer como uma, um lagarto, um camaleão. Não é um camaleão, ele nasceu como um lagarto, dessa forma. Parece um crocodilo pequeno, uma iguana. É só como um cocodá. Um cocodá, você pode clicar, mas não é realmente um cocodá. Mas não é um crocodilo, quando a Mayapura estava tá toda, toda inundada, no, no ano 2000, naquela época eu vi muitos lagartos, eles são muito venenosos. Takshok, quando eu estive em Pandavali Kunji, era cheio de cobras lá, era um prédio antigo, abandonado, e as cobras entravam ali, elas moravam naquele prédio, e eu ouvi dos Vrajavassis, que tinha uma, uma cobra que pulava, que voava. Toma cuidado, Baba, se essa cobra voa, se você receber o veneno dela, você morre. Ela solta veneno mesmo passando. Tem um prédio em Vrindavana cheio de cobra. O está falando desse prédio. Prédio abandonado. E esse Nigraj. Ele. Eles nascem. Ele nasce. Esse rei vai nascer como um. Um lagarto e tinha esse, esse lagarto estava dentro de um poço seco, e eles tentam tirar ele de lá não conseguem. Eles falam, a gente viu um lagarto estranho, ele está dentro de um poço, eles falam para Krishna, os meninos da Yadu Vamsa, da dinastia de Krishna, dos Yadavas, e Krishna vai até lá, ele sabe já o que é, porque Krishna sabe quem é, é Nigaraj, ele sabe. Krishna é alto, ele vai e coloca a perna e com as pernas ele, ele pesca esse rei de lá e tira ele do poço. E imediatamente sendo tocado pelos pés de lotos de Krishna, ele volta para a forma de Nigraja e presta reverência ao Senhor Supremo. Krishna diz: Quem é você? Eu sou Nigraja. Talvez você tenha ouvido isso falar de mim. O nome desses grandes doadores, de, grandes, de, de, de, grande, de um grande doador, eu, eu sou descrito como um grande doador. E Krishna pergunta para ele, por que, que você está com essa forma? Na verdade ele já sabe. Né? Por que, que Krishna faz esse passatempo? Se você pega qualquer coisinha de um Brahma, né, de um Vaishnava, se você roubar alguma coisa, você sofre vida após vida. Dessa maneira, este rei é liberado. Então, Surya Bhagavan, o sol, o, rei, o o deus sol, você tem que se lembrar, quando você faz uma doação, a doação deve ser dada para uma pessoa certa. Lembre-se que a doação que você dá não é para qualquer pessoa. Você tem que dar a doação para a pessoa certa. Está explicado isso no Gita. Se você dá a doação de uma vaca para um muçulmano que vai cortar e comer a vaca, não sei o que você vai dar de presente uma linda vaca, a pessoa vai cortar para comê-la. Então, você tem que saber para quem você faz doação, não para qualquer pessoa. Então, o Deus do Sol é meu Guru, disse esse Avaduta Sannyasi. Ele me ensinou que quando você dá doação, você tem que dar de todo o seu coração, não espere nada em troca. Você tem que dar 100%. Se você toma alguma coisa de alguém, você tem que dar 100 vezes mais de volta para aquela pessoa. Essa é a regra e da lua, nós aprendemos que nós não vemos a lua quando a lua está minguante, não né? quando ela escurece, depois de um dia que passa nós vemos uma listrinha minúscula, no segundo dia um pouco mais, depois no terceiro dia mais e no quarto dia mais. E aos poucos, você vê o corpo da lua. Em Purnamasi, na lua cheia, você vê o corpo inteiro da lua. E de novo, depois da lua cheia, ela vai diminuindo. Então, a Vaduta Maharaj nos ensina. Ele diz, eu aprendi. Chandra ele diz: é, parece que Chandra é, não está visível. Então é por conta de uma de uma de uma de um efeito luminoso. Pode parecer que a lua desapareceu. E da terra nós vemos essa porção que sobra. Mas a lua é sempre a lua. Às vezes nós vemos um pedaço, metade, um terço, um quarto, um sexto. Então, da lua cheia, eu aprendo que, quando nós tomamos um corpo, quando você toma um corpo pequeno, esse corpo cresce. E se torna um menino, depois um pouco mais, depois vira um adolescente, um rapaz, um jovem homem depois, finalmente, ele começa a envelhecer e depois ele morre. Finalmente, no final, ele morre. Então, dessa maneira, nosso avaduta sanyasi vai dizer, ele aprende algo fantástico. Da lua, eu aprendi que no curso da vida, nós vamos envelhecendo ou nós estamos crianças ou ficamos jovens mas não é assim a idade não é algo aplicável para a alma a idade é só aplicada pelo corpo só aplicável ao corpo se eu perguntar a você qual é a idade do seu corpo você pode dizer você pergunta quanto? Qual é a idade da sua alma? Você fala não, não sei. Como dizer isso? Minha alma existe eternamente. Ela nunca começou. Não existe um ponto inicial. Se uma concepção de ponto in, in, in, inicial. Vem esse? Esse é uma concepção finita. Você acha que a alma nasce, ou que ela morre, é uma concepção finita, mas a alma é infinita. A alma é eterna. Ela existe eternamente. Então, a Maharaj vai dizer isso. Eu aprendi de Chandrama que esse conceito de idade não é aplicável para a alma. Que a idade é só aplicável para o corpo. Porque a lua existe eternamente mesmo quando ela não está lá. Então, o Prabhupada vai dizer: quando nós desenvolvemos alguma doença, nós temos que pensar positivamente. Quando um sábio fica doente, eu já vi isso. No caso de Satyagovinda Maharaj, eu vi praticamente isso. Nos últimos momentos, ele estava para abandonar o corpo. Uh, ele estava olhando para cima, ele não estava olhando para day, nós. Ele uh, estava concentrado nos pés de de Gauranga. Ele estava além do, do corpo, do limite do corpo, ele não day, estava day, nem sofrendo. Ele estava deitado so na cama. Eu vi uh, muitos devotos abandonarem o corpo de Shambhava que na verdade, é uma grande benção, segundo os Vedas, ver um devoto partir. Então, e esse achava que Maharaj viu abandonando o corpo não tinha sintomas de dor nenhuma, porque eles estão acima do limite corpóreo. Então, de Chandrama, da mãe Lua, eu aprendi isso. Que o corpo nós deixamos, mas a alma permanece eternamente presente. Você, Se você fica doente, você tem que pensar que é uma, é uma misericórdia do Senhor Supremo. Quando você está muito saudável, você pode fazer qualquer coisa, não? Então, você ora menos, você para de cantar japa. Você fica menos preocupado com quanto tempo você tem para fazer Bhakti. Então, quando a pessoa está muito saudável, cheia de dinheiro, ela pode ficar perder tempo para lá para cá. Quando a saúde diminui, você pede misericórdia para o Senhor Supremo. Você realiza que você tem que abandonar o mundo material e isso pode lhe dar mais foco para o Bhajana, para Bhakti. Então, preocupada costumava dizer que a doença é uma benção. Uma vez alguém disse sobre Vamana Maharaj, ele é um grande sábio. Por que ele fica doente? Uma vez alguém disse, esse, fez essa espécie de crítica. Nós sabemos que ele é um grande sábio. Por que ele ficou doente? Vamana Goswami Maharaj ouviu. Ele disse: a doença e a saúde são relativas ao meu corpo material, mas eu não sou meu corpo material. Ramana Goswami respondeu, a saúde e a doença estão relativas ao meu corpo material, mas a minha alma é eterna e minha alma está fazendo bhajana, ela está cantando os santos nomes do Senhor. O meu corpo não pode fazer bhajana, é a minha alma que canta os santos nomes. E as pessoas costumam dizer, ah, aquele sadhu ficou doente, como é possível? Ele pensa que é resultado do karma. As pessoas comuns vão imaginar que o Vaishnava fica doente por conta do karma. Mas as pessoas são tolos. Eles não têm informação nenhuma sobre o Shastra. O Vaishnava puro não tem, não tem mais karma. Ele não está amarrado mais pelo karma. O Vaishnava não está amarrado pelas suas atividades precedentes, através do Harinama ele dissolveu todo o karma. Então o que acontece com ele na verdade é para nos ensinar algo, torna-se um meio para a misericórdia e para o ensinamento então quando uma pessoa sobe a sua realização o seu nível de consciência ele consegue entender que ele está cantando os santos nomes pela ajuda do corpo espiritual da sua roupa eterna a pessoa que avança no canto dos santos nomes, ela sente que ela está cantando os santos nomes com a sua forma espiritual eterna, apoiada com a ajuda da forma espiritual eterna então dessa maneira ele vai dizer, eu aprendi muito da lua. Eu aprendi que o corpo material é instável, mas a alma é eterna. It's not a matter of joke to get this in my isso não é um, um brinquedo, não é fácil alcançar o corpo humano. Calcule, existem 8 milhões e 400 mil espécies. Hoje eu cheguei nessa oportunidade de, de estar num corpo humano. Eu tenho pernas, mãos, tenho uma mente, um intelecto. Se eu, não estou, se eu não sou capaz de raciocinar sobre Krishna, se eu não puder usar a minha mente no a minha mente é inútil. Agora, a Vaduta Sanhansi vai dizer: Meu nono guru é esse pássaro. você já viu esse pássaro que voa? Na Índia, é um pássaro especial. É uma determinada espécie de pássaro. Ah, então, é o pigeon, que é o pombo. E tem pessoas que, curam, que cuidam desses pombos, e fazem pombo-correio com eles. Muito bem. A Vaduta Sanyasi vai dizer que o guru número 9 é esse pigeon, esse pombo. Porque um dia, eu estava sentado sob uma árvore e eu vi um, um, um ninho e eu descobri que tinham dois passarinhos pequenininhos nesse, nesse ninho, passarinhos bebês. Veio um caçador, ele descobriu que os pais não estavam lá. O pai e a mãe daquele pássaro não estavam lá. Então, os pássaros põem ovos, não? E quando o ovo racha, nasce o passarinho. Então, esse caçador era muito esperto. Ele subiu até aquela árvore e empurrou os passarinhos para cair no chão, para cair numa rede ele tinha colocado uma rede ali. Ele era muito espertinho. Os passarinhos caíram, eles não podiam voar e caíram nessa rede. De, de dentro do ninho eles caíram. Então, a mãe veio, onde estão meus filhos? Ela procura. Falei, nossa, naquela rede, oh meu Deus, meus filhos se foram. Ela chora, ela não pode suportar e ela pula na, nave, na, na, na na rede e ela também fica presa ali. Depois de um certo tempo, tempo, o pai também vem, para tá falando, está meu marido, minha esposa e os passarinhos, oh, e ele também fica desesperado, ele tenta salvá-los, ele também pula dentro da rede. Então eles ficam ali amarrados, presos na rede. E o, pesca, e o caçador pega eles e vai embora. Então, dessa maneira, temos que entender que a Vaduta Sanyas explica que essa é a condição do mundo material. Ele observa esse incidente. Ele conclui que o mundo material é assim. Esse, esse, pigeon, esse pássaro é meu guru, que, que muito apego nos leva a cair em armadilhas. Qual é o resultado do apego? O apego nos faz cair em armadilhas e nos leva à morte. Porque quanto, enquanto temos apego, continuamos encarnando e continuamos morrendo. Então, qualquer tipo de apego, qualquer tipo de apego material nos coloca em problemas. Mas o mesmo apego, se você tem apego para o Guru, para os Vaishnavas, para o Senhor Supremo, você não pode viver sem eles. Como Nanda Yashoda. Então, então, como quando Nanda e Ashoka vêm Krishna lutando com um kalia, eles pensam: nossa, Krishna vai morrer. Eles, eles querem pular na água por, por conta do apego que eles têm por Krishna. Balarama diz: não, não pule, espere, espere. Não deixe a gente pular. Mas Balarama não deixa que eles pulem. Depois de algum tempo, Krishna sai da árvore e pula em cima da, da, da cabeça de Kali e dança. O mesmo tipo de apego. Não? Um ter apego por Krishna é positivo, ter apego pela matéria é negativo. Como, como a luxúria. Alguém poderia pensar que as gopis também têm luxúria por Krishna. Parece a mesma coisa. É a mesma coisa? Os, aqui os meninos e as meninas são atraídos uns pelos outros e, e lá Krishna é atraído pelas gopis as gopis são atraídas por Krishna. É a mesma coisa? Não. Por que não? Porque o corpo deles não é feito de carne e osso. Eles são é feitos de chin mai. Eles são feitos de pura consciência quando a alma sai do corpo quando ela, se você é, se você visse o espírito dos seus pais você não saberia dizer quem que é o pai quem é a mãe porque as almas são como duas estrelas quando você vê essas duas almas você não pode saber quem que é a mãe quem é o pai eles são só como células de consciência de como você só consegue identificá-los através do corpo material. Essa, essa, esse brilho, essa faísca de consciência é explicada no Vedanta como Chinmaya. ou seja, como uma partícula de consciência. Se o corpo é feito de uma partícula luminosa, mas ele não é feito de corpo material. Como é que nós poderíamos dizer que eles têm luxúria material? Vamos falar sobre isso de tarde. Para que vocês esclareçam esse ponto. Para que vocês deixem o um apego de uns pelos outros. Não é matéria, não. A Krishna não é feito It's de matéria, é de Ele é a prakita. ele não material. E o que eles, a cama que você acha que eles so, têm, na verdade é prema, é amor puro. diva charit Rajan arajan kutumba varini nova nidraya hriyate naktam vyabaye no cha bavyo diva charit haiya arajan kutumb varini navah After noon time I can clarify. From Vedanto I can give examples. So then So that you can confirm, so that you can confirm your faith. I can discuss, so you can remember, not same.